Ai, mas que rica vida há de Pai Natal, <risos> trabalho uma noite inteira por ano, mas com 510 mil milhões de quilómetros E temos que comer aquelas bolachinhas todas, aquilo tudo, e lá, lá. mas agora, agora merecemos este descanso <risos> É verdade, mas olha, com aquilo entra e sai, entra e sai, e o ar condicionado, e as alcatifas, e, e o calor da lareira, e depois o frio da rua com o pinto do nariz que até Ah! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah pá Natália, eu, eu, eu comi tantos lanchinhos daqueles saborosos cheios de chocolate que agora dói tanta tanto a barriga aqui na praia. Nem consigo estar em condições da praia, ai a minha barriga. Ah, vocês estão sempre a queixar. Ah, ah, ah, aproveitem, aproveitem este sol magnífico, este calor, porque olha, o próximo dezembro está quase a chegar. Ah, só faltam quase 11 meses. 12. 8.300. Olha, tudo isto aconteceu porque é urgente o Natal. Porque é urgente a alegria. É, é urgente o Natal. Aproveitem bem. Olha, até, até o próximo. Tchau. Tchau. Ah. Tchau.